Olá, amados e amadas do canal Preparando para o Arrebatamento. Aqui quem fala é Everton Dalmarseno. E no vídeo de hoje, vou falar sobre o mistério revelado dos seis mil anos da Terra. Por que Jesus virá no início dos seis mil anos e como sabemos que estamos próximos dessa data para começar esse pequeno estudo vamos ler o que está escrito em 2 a Pedro capítulo 3 versículo 8 e 9 que diz assim mas, ó amados, não ignoreis isto: que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns até por demora, porém ele é longânime conosco. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, no versículo 8, Pedro diz que um ano para Deus é como um dia e vice-versa. E ele acrescenta, dizendo. Para não ignorarmos isso, pois isso é um sinal enquanto a vinda do Senhor Jesus. No verso 9 ele acrescenta, ele fala que Jesus não atrasa na sua promessa, ou seja, ele vai cumprir dentro do tempo. Talvez para nós parece que ele está atrasado, mas não está. Na verdade o Senhor é paciente com todos. Estamos no tempo da graça. Deus quer salvar a todos. Mas continuando com o estudo, vamos ler uma passagem que Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 17. Você que pode, ler comigo na sua Bíblia. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Mas aí perguntamos, como que Deus trabalha se em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3, está escrito assim... Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia, acabou Deus a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera na terra. Criação. Isso é um mistério que já foi revelado, como foi dito em segundo a Pedro. Capítulo 3, versículo 8 Um dia é como mil anos para Deus, e o sétimo dia descansou. Isso é só no ano 6001. Só no ano 6001 que Deus irá descansar, isso é quando iniciar o sétimo dia, pois como Jesus mesmo disse, meu Pai trabalha até hoje, e de fato isso é verdade, porque Deus realmente trabalha até hoje, e ele ainda não parou, mas vamos ver agora uma tipificação clara do arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 3. Está escrito dessa forma: Seis dias depois, tomou Jesus consigo, Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes, permaneceram, lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, lemos ali. O texto deixa claro que Jesus levou três de seus discípulos ao alto monte. Os apóstolos ali representam sua igreja e o alto monte é o um Monte Sião. Os céus, os céus. Os céus. Os céus. Perdão. Os céus é a morada do Pai. Agora, note. Que isso aconteceu seis dias depois. Seis dias depois. Seis dias são seis mil anos do homem. Vale lembrar que, para entender os mistérios da Bíblia, deve-se ser uma pessoa espiritual, pois é o Espírito Santo que revela todas as coisas.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 Veja bem, denário na época era uma moeda, e cada denário era o salário de cada dia. Se o bom samaritano deu dois denários, isso indica que ele voltaria depois de dois dias. Agora, a revelação do mistério. O bom samaritano representa o próprio Jesus. O hospedeiro é o Espírito Santo, que é quem nos Mostra todas as coisas e cuida de nós, que somos a igreja. O homem é a igreja. Isso mostra que Jesus, o bom samaritano, voltará depois de dois dias, que são dois mil anos. Isso é mais uma evidência que estamos próximos dessa data. Veja agora a profecia para os judeus. Profecia para os judeus que o profeta Oséias fez no capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos curará. Ele feriu e Ele tapará a ferida. A nós dará vida depois de dois dias e no terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. Aqui o profeta diz claramente que Jesus os ressuscitará depois de dois dias. Ou seja, na ressurreição depois da grande tribulação no ano 6.001. Isso se dará quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Na sua segunda vida Agora, a parábola da figueira A que mais mencionamos ultimamente Mais um fato que Jesus volta agora Pois os dois dias estão acabando E a parábola mostra isso Vamos ler Mateus 24, capítulo 32. Ó, perdão, Mateus 24, versículo 32 a 34. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabei que o verão está próximo. Assim também vós, quando vis essas coisas, sabei que ele está próximo, as portas. É verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A parábola da figueira mostra que o fim chegou, pois Israel, que é a figueira, já brotou. E Jesus disse que quando isso acontecesse é porque ele está às portas e a geração não ia acabar. Antes que ele voltasse Para entendermos sobre o fim dessa geração Precisamos ler o Salmo 90, versículo 10 Os anos da nossa vida são 70 anos E os mais robustos até 80 anos Contudo, sua fortaleza é moléstia e trabalhos Porque depressa passam e voamos Veja bem como tudo faz sentido o bom samaritano volta em dois dias E falta pouquíssimo Para completar esses dois dias Pois Jesus foi levado aos céus Por volta do ano 29 a 31 Depois de Cristo Depois do nascimento de Cristo E a parábola da figueira Termina em 2028 Já que, já que Israel tornou independente Em 1948 Então completará 80 anos em 2028. De acordo com o Salmo 9010, Jesus deve realmente voltar dentro desse tempo. Não sabemos exatamente em que ano gregoriano será o ano 6001. Mas sabemos que é na nossa geração. Não tem como fugir disso. É na nossa geração. Já estou finalizando o estudo. E eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. E o 6 também. Está escrito assim. Vi um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E prendeu o dragão, a serpente antiga, que é diabo e satanás, e atou por mil anos. Versículo 6 Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por mil anos. Aqui fala que reinaramos com Cristo mil anos. Isso é o sétimo milênio, onde em Gênesis fala que Deus descansou de sua obra. Isso é a partir do ano 6001. E como ter certeza que realmente é isso que as escrituras revelam? Leia comigo o que está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão lavados, embranquecidos e purificados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, porém os sábios entenderão. Aqui Daniel escreveu sobre o tempo do fim, e verdadeiramente é isso que estamos vendo nos dias de hoje. E no capítulo 9, versículo 2, do mesmo livro, diz que ele entendeu pelas escrituras, que seu povo ficaria cativo por 70 anos naquele tempo. O que eu quero dizer com isso? Que hoje nós, Igreja de Cristo e sábios, porque lemos as escrituras, também entenderemos o tempo do fim pelas próprias escrituras sagradas, assim como foi com Daniel, nesse capítulo 9, versículo 2. E agora, o último versículo, só para mim encerrar. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Que é a grande tribulação e de estar de pé diante do Filho do Homem.